Pessoal, boa tarde, hoje nós vamos fazer uma live aqui pelo Instagram para falar um pouco sobre o projeto Dividir e a importância da solidariedade nesse momento difícil que a gente está vivendo e o nosso, nosso Instagram vai começar aí a notificar a galera para poder entrar aqui na live e a ideia é que a gente possa discutir e contar um pouco para vocês como é que surgiu a ideia do projeto, como é que ele está funcionando, como é que as pessoas podem também se voluntariar e eu já vou chamar aqui de cara Lucas para entrar aqui pela página do objeto encontrado e conversar com a gente enquanto o Instagram vai notificando todo mundo para poder entrar e quem tiver interesse também participar com a gente está conectando aqui ainda ver que a galera está entrando valeu Ale tudo bom galera? E aí Pabllo? Vocês estão ouvindo? Tô vendo, tô ouvindo. Estão aí no é objeto fechado? Ai, meu Deus! <risos> ó, a gente até pensou no fundo maravilhoso, ó. Tô vendo, arrasaram. Arrasaram no fundo. Ó, meu fundo também tem Marielle aqui. Não, não. <risos> e aí, Thaís, tudo bom? Oi, Fábio! E aí, hoje já teve a rota de vocês? Ainda não. O... Ainda não? Ainda, ainda vai ter. Acabando de cozinhar a comida, a gente vai depois da live fazer as entregas. Massa. E a gente podia contar primeiro aí como é que surgiu o projeto, né? Assim, como é que surgiu a ideia. Eu lembro que eu fui aí conversar, estava você e a Sofia trocando ideia, é, uhum. redigindo o projeto. Eu vou colocar aqui o, o assunto fixado que a Débora deu um toque. Valeu, Débora. Aí a gente podia começar contando isso. O que, que você acha? Massa, massa. Então, foi bem no início. Acho que a Sofia podia vir falar. A primeira ideia foi da Sofia, assim, a, a... que era uma ideia de uma cozinha comunitária que a gente faria em alguma região mais vulnerável. Então, a gente iria, com voluntário mesmo, conseguir fazer algumas comidas e distribuir. Conta aí só a ideia. Oi, ó, gente! Oi, Sofia! Bom, Fábio! Beleza, e você? Tô bem, tô bem. Tô bem, né? Tô bem. Então, a ideia era essa, fazer essa cozinha comunitária, né? Na verdade, eu sou bem megalomaníaca, eu queria fazer várias cozinhas comunitárias, né? Várias eu lembro. E, e convidar a própria comunidade para cozinhar, para a sua comunidade, né? É, ok? A logística disso foi ficando muito complicada. E aí, ao mesmo tempo que a gente mudou a ideia para a distribuição de cestas básicas, a gente também queria manter a, a, a coisa de fazer comida, distribuir comida para pessoas que não têm como preparar comida. Foi por isso que a gente manteve a cozinha aqui no Objeto. acho que o, o acho que o nosso maior potencial é tá em em, em nossos os nossos parceiros, os nossos clientes acho que toda a ação que a gente fez é foi assim o resultado foi muito maior do que a gente esperava pela pela confiança que o que nossos clientes têm da gente pelo tipo de cliente que a gente tem então é, isso é super emocionante até é, então a assim Pensou nessa, nessa formulação, porque tipo, a gente centraliza essas, essa arrecadação e o trabalho dessas doações a gente meio que terceiriza para pessoas que já estão inseridas nessas comunidades, que conhecem essas famílias. E aí, só que ninguém dessas, dessas entidades que a gente entrou em contato teve. teve esse coragem a palavra, mas enfim, arriscou fazer comida para as pessoas de situação porque envolve uma logística muito maior, envolve muito mais gente e todos os riscos da, da pandemia, né? Então a, gente, tipo, ah, então a gente vai fazer também. A gente vai fazer um desses pontos e além de arrecadar, de distribuir, a gente vai também fazer a comida e levar para as pessoas em situação de rua, porque não adianta dar uma cesta básica para algumas dessas pessoas. É isso, acho que especialmente para a população em situação de rua é necessário que haja uma ação é, mais contínua e mais efetiva, assim, né? porque se a galera receber uma cesta básica, vai cozinhar onde? Você já tá, é, já não tem um acesso à moradia, já não tem um lugar para ficar e o governo, as políticas públicas não garantem nem o mínimo das condições que seriam necessárias, né? Então, acho que é um problema. E uma coisa que eu acho muito legal do projeto é que ele foi muito colaborativo. Muita gente participou, sem necessariamente participar, indo entregar cestas cesta de alimentos ou cozinhando, mas participou financeiramente doando, né? Muita gente doou e ajudou também a gente garantir o um volume de doação grande, né? Muita gente divulgou e fez essa rede andar, né? Vocês têm hoje, mais ou menos, quanto a gente arrecadou, quanto foi arrecadado... Mais ou menos, assim, por alto? Sim, a gente já chegou nos 60 mil, né? A gente chegou nos 60 Eita. mil em um mês e pouquinho de projeto. Um mês e alguns dias. A gente já arrecadou 60 mil. É, já foram doados 750, 665, eu acho, cestas básicas. Não, 930 cestas 930, básicas. 930, ah, 900, ó. 930 Nossa. cestas básicas, mais de mil refeições. E é uma coisa importante de dizer, Fábio, é, no nosso site o www.projetodividir.com.br A gente faz toda a prestação de contas, escreve todos os nossos gastos e também tudo que a gente já conseguiu entregar. Todas as, as entidades que a gente conseguiu acolher também. Ah, legal. Então tem tudo lá. Oh, tá quase caindo aí, é? é. <risos> então tem tudo lá, tipo, meio já divulgado pra galera que quiser Sim. continuar ajudando, né? e Daqui a pouco eu já vai falar de novo sobre isso, mas já vamos falar para quem tá por aqui agora e depois... Vai sair e entrar outras pessoas? Que, onde, como é que a pessoa pode ajudar hoje? Qual é o meio para a pessoa colaborar? Ou os meios? Eu sei que um dos meios é doando. E ela doa por onde? É A, a principal forma de doação, pensando na, nas circunstâncias que a gente está, é doação de dinheiro. Porque a gente não coloca essa pessoa para ir no supermercado, comprar alguma coisa, se deslocar de lá para cá. Enfim, envolve muito menos coisa uma transferência bancária. É, mas, então essa é a primeira doação que a gente sugere fazer ah, Os dados bancários estão lá no site Em publicações que a gente já fez, Instagram, Facebook, tá lá também Mas no site tá, tá fixo E depois a gente pode receber é, doações não só de alimentos é, Mas de produtos de limpeza, de higiene pessoal aqui mesmo no objeto Só avisar uhum. a gente que a gente vem Em geral a gente está entre 11 horas e 2 da tarde, né? Esse horário... É. É, de segunda a sábado a gente está aqui, pode vir trazer. E a gente está formulando, a gente vai começar a divulgar essa semana, um outro tipo de doação, que é uma relação com assentamentos da MST. Então, a, a pessoa vai doar um dinheiro para a gente, mas ela é, vai sinalizar que esse dinheiro vai ser especificamente para o MST. E aí a gente está em acordo com quatro assentamentos que vão receber esse dinheiro e fazer doações em alimentos para a gente. Porque a, a, além das pessoas ajudarem o projeto ela vai estar ajudando automaticamente um produtor que é um produtor familiar que é do MST e que ainda produz em, é, em sistemas agroflorestais, são produtos orgânicos mais saudáveis, ah, pode uma, uma rede ainda maior. E vocês estão fazendo esse, esse circuito, estão recebendo a grana, entregando marmita e a cesta de alimentos. Aí a gente começou lá atrás, eu lembro, com um, um número de projetos que eram parceiros que receberiam inicialmente. Mas hoje são Sim. muito mais projetos que estão recebendo, não é isso? Sim. São seis entidades. A gente treitou no início o contato com seis entidades. Hoje já passou de 12. A gente já de 20. São 20. Então 20. É 20. É, que estão recebendo e doando na sua região e tal, que é uma forma também de não ser só vocês que vão lá e entregam, mas as próprias redes que já existem, cada uma das, das RAs que já tem trabalho vivo, né? <risos> Seria reinventar a roda, né? A gente sair aqui da 102 Norte e ir atrás de, de... Nessas comunidades, atrás das famílias que precisam, que estão em vulnerabilidade. É uma forma de valorização também, né? Do trabalho dessas organizações é. que são tão fortes, que são tão presentes, já fazem um trabalho tão maneiro dentro das suas regiões. Não e... tem porquê, né? Começar do zero, né? É. E como é. é que vocês estão sentindo... Pode falar, Lucas, pode falar. Tado. Assim, 60 mil é muito maior do que a gente estava esperando. Então, a gente só tem que agradecer e, e, e ficar feliz com o tamanho que o projeto tomou. Mas a gente sabe que a situação é, assim, é muito, muito, muito além disso. Assim, né A gente está fazendo uma cosquinha na, no, no dano que essa crise está fazendo. e Então, a gente precisa desse mapeamento, dessa certa capilaridade ali, para as pessoas, porque elas sabem quais, de 100 famílias, quais estão passando uma dificuldade e quais estão passando muita dificuldade. Então a gente consegue desse jeito, assim, destinar esses recursos da melhor forma. É um cálculo super, assim, né? Frio, assim, é um cálculo horroroso. Mas a gente precisa tentar atender as pessoas que estão mais vulneráveis, assim, no, no sentido, né? É, mais extremo. Então ele, as, as entidades sabem ali, elas atendem 100 famílias. Ó, agora, essa semana tem 25 famílias que estão realmente sem nenhuma opção de de recursos. Vamos ajudar essas daqui? Semana que vem a gente ajuda as outras? E aí tá, as entidades vão falando assim, quantas que são mais necessárias a gente vai conseguir atender melhor, porque senão seria, sei lá, atenderia 100 famílias lá, mesmo que algumas estejam numa situação um pouco mais confortável, enfim, a gente tá tentando manejar da melhor forma pouco, o pouco recurso que a gente tem dentro da situação, né? Uhum. E como é que vocês têm sentido, assim, que eu acho que o trabalho, que todos os trabalhos são bem interessantes, tem... Muitos outros projetos sociais também rolando e ajudando as pessoas com cestas de alimentos. E o próprio governo tem, fez uma compra emergencial e está fazendo uma distribuição mais massiva de cestas de alimentos nesse momento, que eu acho que é uma, é uma questão mínima né, que, que as pessoas precisam ter para manter algum tipo de distanciamento social, que era a única coisa recomendável né, assim, na saúde. Não tem outra medida de prevenção. E vocês estão circulando bastante, é todo dia de segunda a sexta? Segunda a sábado. Segunda sábado, então a gente não pode abraçar vocês, né? Quando a gente encontrar vocês. Vocês estão não, circulando não, muito. Eu, eu vocês já está muito... Tá tá muito demais. Mas vocês estão circulando pelas pelas ruas e tal, e, e, e abordando a galera em situação de rua. Que eu sei que, o Lucas, eu sei que já tem um trabalho, já já muita gente já passa pelo objeto, né? Que estava em situação de rua, que está em situação de rua. Como é que tem sido esse contato? Como é que está o espírito da galera, muito abandonada? Como é que vocês estão sentindo? No início, a rua estava mais vazia, né? Então, as pessoas tinham menos condição de conseguir ainda coisas, alimento, dinheiro, qualquer coisa. E agora já tá um pouco mais cheia a rua, né? Como é que está o espírito, assim, na rua? O que vocês estão sentindo nas conversas com a galera? O abandono do estado é muito grande. É, como é que vocês estão sentindo isso aí? Ah, eu, eu a rua, assim, é uma montanha russa, assim. Tem o um abrigo que eles montaram ali no autódromo, que tem levado algumas pessoas para lá, mas não comporta todo mundo. O, os lugares mais, de maior concentração que a gente está indo, às vezes está muito cheio, às vezes dá uma esvaziada, mas não é esvaziada porque vai para o abrigo, mas também porque parece que no setor comercial sua, a galera é expulsa de lá, vai volta a aglomeração, assim, mas é, a, a situação tem gradualmente piorado. assim As pessoas estão mais necessitadas, até porque elas... Acabam contando com a gente depois de um certo tempo, né? Contando com a nossa ida lá, que a gente vai sempre ah, o, o, a gente o, sempre usa máscara, sempre com álcool. Aí a gente tem duas equipes separadas: uma para produção dos alimentos, outra para distribuição, que é só aquela a, o grupo que mais se arrisca, que é o e a Thaís tá mais em contato e, e, e a gente entra é, pouco em contato com a Sofia e o Léo que estão produzindo. Esse aqui é o máximo de contato mesmo que a gente tá tendo. É, já, tá, já tá muito esse contato já aí. Já tá muito. Ainda mais sem máscara. E, na, e a, partir de, a partir de quinta, todo mundo de máscara que é obrigatório, hein? Na rua, no espaço público. A partir de quinta-feira, todo mundo em qualquer lugar. Você ia falar, Sofia? Fábio, é Assim, não só na rua, mas de uma maneira geral, a gente consegue observar que a coisa está ficando cada vez pior. Né? E é uma coisa que a gente esperava, na verdade. Que com o passar do tempo a situação foi se agravando. Então está começando a surgir outros sintomas, né? A gente sendo despejada, ah, é, despejada das suas casas, dos seus aluguéis, muitas pessoas começando a ficar desempregadas agora. As poucas pessoas, os poucos relatos que eu tive de pessoas que receberam auxílio emergencial. Já, já acabou, né? São famílias grandes, enfim. E aí, por isso, também, a, a Petra do, do acampamento Che Guevara, da Frente Nacional de Luta, relatou para a gente que está chegando em torno de 80 famílias por dia lá no acampamento Che Guevara. É, da última vez que ela veio aqui, e aí ela está tentando manter um cuidado para se organizar, para não aglomerar, mas que está tá, tá difícil. E que ela tem recebido essas pessoas, assim porque as pessoas não tem para onde ir, né? Então você percebe uhum. que são várias nuances de um mesmo problema, mas é uhum. totalmente totalmente esperado. Né? É porque você você sente a dinâmica dessa crise, ela, ela quanto mais você faz o distanciamento social, infelizmente menos as pessoas percebem a importância dele, porque quanto mais você faz, mais a situação é contida, então as pessoas é, têm dificuldade de perceber e ao mesmo tempo as consequências econômicas são gigantes para a renda de quem é trabalhador autônomo para a renda de quem é, é empregado às vezes nas microempresas que estão demitindo muito já então assim os dados do Sindobar em relação a demissões são absurdos então as pessoas não tem onde morar às vezes a renda é única é um salário mínimo a pessoa trabalha já numa profissão precária então ela volta ela volta para casa desempregada nesse momento com a suspensão do seu contrato né sem renda e isso a consequência é gigantesca né assim a péssima consequência eu conversei com a Petra também esses dias ela comentou disso comentou que muitas famílias chegando, dezenas de famílias chegando, e não só na, nos acampamentos da FNL, mas em outros acampamentos, em outras lutas urbanas, tem tido esse movimento, das pessoas não têm onde morar, são despejadas e tem que procurar uma outra forma de sobreviver. E assim. eu acho que isso também tem superlotado as ruas de novo, porque as pessoas estão num desespero pelo distanciamento social, pela falta de renda, e infelizmente o poder público não faz sua parte, né? A Sofia falou, a renda básica não é paga em tempo hábil, é um valor insuficiente, isso porque o governo Bolsonaro queria um valor de 200 reais é, para deixa... isso, e depois de muita luta, a esquerda e outros setores no Congresso batalharam para esse valor ser 600 reais. Né? Inclusive essa renda é uma renda que nós temos que lutar para ela continuar depois, né? Ela não tem que parar ah. agora, até porque a crise vai se estender muito, é uma renda mínima de cidadania para atingir uma parte do povo, assim e outra coisa que eu, é, eu acho interessante é que também o gabinete tem se comprometido muito em divulgar o projeto dividir desde o início uma das nossas tarefas foi trabalhar na comunicação do projeto né elaborar as artes divulgar foi um pouco o papel que a gente teve e tentar articular o máximo de redes possíveis que pudessem doar né assim e entrar em contato com essas pessoas eu mesmo tenho feito é, ligações mandado mensagens falado do projeto sempre meio que de uma, toda semana eu faço algumas alguns movimentos para alguns grupos pessoas diferentes e eu sei que tem muita gente fazendo isso e eu acho que quem está assistindo a gente se não fez ainda acho muito legal fazer porque é um projeto que é, como o Lucas e a Sofia já falaram não só é um projeto que é de uma galera que a gente super confia que é a galera do objeto que está à frente mas é um projeto que tem chegado concretamente nos movimentos sociais da cidade, fortalecido os movimentos que já existem na cidade. Então a galera pode doar que o projeto tem uma prestação de contas que está no site, né, Lucas? E é, arrecadou 60 mil reais. Isso mostra a credibilidade do projeto, porque a gente esperava eu Lembro quando a gente foi aí. Eu acho que a gente chegou a comentar uma coisa de Ah, e se a gente chegar em 20 mil reais? O que, que o contador falou, né? Então, assim, nem tínhamos a expectativa de chegar em 20 mil reais. Mas eu lembro Sim. que rolou esse papo, né? Então a gente já ultrapassou é, 60 mil, então é um, é um valor muito expressivo, isso mostra a confiabilidade do projeto. E vocês têm expectativa de quanto tempo ou se tem alguma ampliação que tem que ser feita agora, algum outro passo? Então, acho que é, é importante a gente, é, é, minha irmã até me deu uma bronca que a gente comemorou muito esse, essas arrecadações e, é. e isso causaria uma impressão de que a gente não está precisando de, de é. mais, mais é, doações. E, na verdade, e é ao contrário. contrário, a gente recebeu muita doação, isso fez o projeto crescer, isso fez o, o, o projeto ganhar uma, uma dimensão maior, ganhar visibilidade, a gente acabou se comprometendo com mais entidades, mais entidades é, buscaram o nosso, nosso apoio. E, e, na última semana, a gente acabou recebendo umas doações um pouco menores, caiu um pouco o ritmo das doações. Então, a gente está agora está voltando a fazer uma campanha é, clara nesse sentido tipo isso é só o começo da crise a gente aumentou as nossas relações aumentou as nossas conexões a gente percebe hoje a gente tem mais noção mais entrada é, do nessa nessa demanda que está surgindo então a gente precisa continuar seguindo em frente a gente além de doações a gente está buscando novas parcerias a gente conseguiu por exemplo uma parceria com a Brasal que está doando é, bebidas para o pro projeto. É, já a gente recebeu uma, uma doação bem grande na, na semana passada. e eles, é, meio que Tipo suco, refrigerante, essas coisas? Refrigerante, bebidas, é. Ah, legal. É, a gente está tentando algumas outras parcerias com, com, com bancos, com grandes empresas para ajudar a gente. É, parcerias tipo, sei lá, o seu Patrício, que está arrecadando é, roupas sim, sim. lá. Sim, cesta básica. Cesta básicas. É, a gente também recebeu doações muito expressivas, né, do advogado, associação de advogados e advogadas pela democracia, uhum. uh, o Ernesto Café também, agora se organizou, se juntou e arrecadou uma boa quantia de dinheiro, assim é. foi uma mobilização importante. Quem tiver aí, assim, assistindo a gente, que tiver algum contato, que tiver alguma ideia de possíveis parcerias, entre em contato com a gente, para a gente é muito importante aumentar essa rede. Editais que a gente possa concorrer. É, encaminha pra gente, que seria é. interessante. A perspectiva não é que a gente é, acabe logo, assim. A gente tá com planejamento, assim, é... a gente de decidiu fechar o objeto durante esse tempo. Ah, a então o gente... objeto não tá, porque estava funcionando o delivery, né? Então, o Marcelinho tá fazendo um delivery específico de alguns tipos de produto. Só ele tá trabalhando porque ele precisa de uma renda um pouco maior que a, a renda do. do. Da, do. como chama? da, da medida provisória. E, então ele está fazendo parte do um trabalho bem específico dele, a renda vai para ele, não é o objeto que está funcionando, ele está usando os meios do objeto, mas é para ele. Objeto mesmo a gente decidiu parar, porque é, a, a gente só tem quatro pessoas que podem vir trabalhar, que são as quatro pessoas que não usam transporte público, que não moram com, gente, é, com pessoas em situação de risco. Então a gente só, só as quatro. E as pessoas que querem também, né? Gente, tem, é, é. Tem, isso, é. e, tem um risco também, né, que está envolvido em é. se movimentar agora, né? Sim. Então a gente decidiu priorizar o projeto, já que, assim, conciliar o delivery do objeto com o projeto era muito complicado e arriscado. E um arriscava o outro. Então a gente decidiu ficar só com o projeto. E a perspectiva é que a gente não abra o objeto pelo menos até julho. Então, a gente tem dois meses aí que a gente se planejou financeiramente para se dedicar exclusivamente ao projeto. Ah, legal, Lucas. Muito legal isso. Porque há, uma, há, uma, há uma, um apontamento do governo de que as coisas comecem no processo de abertura a partir do dia 3 de maio. Mas isso não valeria ainda para cafés, restaurantes, bares, etc. Né? Essas atividades de maior aglomeração. Mas eu imagino que essas atividades estejam talvez numa segunda etapa de abertura, talvez em junho no planejamento do governo tudo isso pode mudar também porque como a conjuntura está muito maluca e é, ainda temos a gente tem pouca informação sobre é, o, o, as consequências do coronavírus isso pode mudar muito rápido a avaliação né E é muito legal que como as consequências econômicas elas vão durar mais tempo que vocês tenham que vocês tenham, tenham hoje um planejamento mais longo para ajudar as pessoas assim né? e vocês estão pre, é, prevendo alguma ampliação do projeto é, esses dias a gente já trocou uma ideia pelo WhatsApp sobre novas, novos voluntários. Tem uma, alguma outra forma das pessoas se voluntariarem ou ainda, por enquanto, são essas que a gente já falou? É, então, a gente está numa super discussão aqui dentro do projeto para decidir isso. Sim. A gente... não, eu já sou voto vencido, não tem discussão nenhuma mais. É. É, mas, a gente consegue distribuir mais marmitas do que a gente consegue produzir. Então, a gente está conseguindo é, é, descobrir que há possibilidades da gente conseguir produzir mais marmitas sem colocar as pessoas em risco, sem colocar as pessoas que a gente vai doar as marmitas em risco. Então, a gente está num super esquema, mas a gente vai divulgar isso mais para frente quando for uma, uma, um lance mais é, acertado. Certo. Pensando maneiras de resolver essa situação. E aí, assim que a gente tiver essa ideia mais desenhada, a gente vai divulgar para, enfim, chamar pessoas que possam ajudar, etc. Uma, uma ideia boa, Lucas, também, pensando aqui alto, né? É a gente conversar com restaurantes da cidade. Ah, que sim, possam, é. ao invés de a gente buscar pessoas físicas para produzir, que às vezes não produzam com a condição de higiene que a gente possa supervisionar, etc. A gente, a gente pensar pra... restaurantes da cidade, assim, que estão abertos, que a gente conhece os donos e ligar e perguntar se vocês poderiam entregar, a gente poderia pegar com vocês 30 marmitas sabe, e que eu acho que tem muitos que estão fazendo Sim. e sempre sobra comida, né uhum. e aí se a gente consegue negociar com dois, três, quatro restaurantes, essa quantidade né, que para esses restaurantes maiores não é tanto, mas que pra gente, 20, 30 marmitas de quatro restaurantes, já é a quantidade que a gente precisa, né uhum. não, com certeza e tem uma galera que tá falando nos comentários que quer ajudar e que quer se colocar à disposição para ajudar de alguma forma eu tô pensando aqui que vocês vão precisar de máscara, que vocês vão estar todo dia na rua, para não ser multado, que a multa vai chegar ao mínimo de dois mil reais. Vocês vão precisar. Vocês têm máscara aí? Tem suficiente? A gente usa máscaras reutilizáveis, né? De tecido. Ah, não, dentro da cozinha não. Dentro da cozinha a gente usa descartáveis, porque, enfim, sai da, né? vem da rua e entra na cozinha. Mas não uhum. por máscaras desca... é, não. reutilizáveis. A né? gente tem duas máscaras que a gente In esteriliza Inpezar, uma uhum. e usa a outra é, no dia a dia, né? Ah, Aí. tá. Então você já tem um esquema já para esterilizar direitinho, fazer para poder fazer essa utilização, Mas né? Pode receber doação de máscara também. É, então... que a gente repassa as doações. A gente repassa, sim. Ah, legal. E tem muita gente nesse contato. Aí ah, quem quiser, gente, que tá mandando mensagem, quiser ajudar o objeto, quiser ajudar o projeto a dividir manda mensagem box aí para o objeto para o Instagram do objeto encontrado falando ah eu quero ajudar não sei como de repente assim assado quem estiver vai ajudando também pode mandar para o nosso que a gente encaminha coloca em contato com a galera lá para ver como é que pode ajudar então é uma forma de, de colaborar eu tenho uma dúvida que também muita gente pergunta no nosso Instagram sobre o projeto que a gente divulga vocês já viram aí de três em três dias quase toda semana a gente divulga toda semana a gente divulga com mais ou menos tempo a gente divulga o projeto então, muita gente pergunta sobre como pode ser beneficiado pelo projeto, que são, como a gente tem contato com muitas organizações, tem algum jeito específico, ou já está muito, já tem muitas organizações sendo beneficiadas, não, não dá mais, como é que tá? A gente está ajudando outras entidades quando a gente consegue suprir uma demanda mais daquelas que a gente já se comprometeu mas assim a ajuda que a gente dá não é permanente né dura tem um prazo de validade ali então a gente, é, depois de um determinado tempo a gente tem que ajudar de novo essa, essas instituições eu acho que a gente já chegou um pouco no limite de, de quantas a gente consegue ajudar porque ao mesmo tempo que a gente está ajudando novas entidades as as as antigas já estão precisando de, de novas doações seja como for assim a gente está é, quem quiser entrar em contato com a gente a gente pode disponibilizar os tem os contatos da na, nos sites, na, na, nas redes sociais, tem os nossos contatos, pode entrar em contato com a gente. A gente está tentando elaborar uma fila de prioridade, entender a situação e, assim, acho que isso sempre é possível. É. assim, na verdade, depende do volume de doação também, né? Quanto é. mais a gente consegue arrecadar, mais a gente consegue distribuir. E aí a velocidade vai depender da, do, do, do tempo que essa arrecadação, desse círculo da arrecadação, né? É, é, então é isso, galera. Quem tá acompanhando tem que doar, né? A gente é, vem criança essa esperança aqui hoje. Entender que essa doação é que o projeto não é só para agora, que a situação não é, é a curto prazo, é a longo prazo. Então, assim, às vezes é melhor doar um dinheiro um pouco menor, mas doar assim, quinzenalmente, sabe, é, mensalmente, é, do que doar, fazer uma doação e pronto, acabou. Eu acho que é. É mais interessante para gente. Então, assim, quem estiver doando e quem estiver divulgando o projeto, é muito importante ajudar na divulgação, fala isso. Vamos pensar numa forma desse projeto ser sustentável a longo prazo. Então, as doações têm que ser recorrentes, mesmo que seja um valor um pouco menor do que assim, o ideal. Porque às vezes a pessoa se empolga, doa um monte de uma vez, mas o projeto vai continuar. E a gente está sempre criando esperança aqui, né? Falando sobre o tema. É, meu Assim, ó, tem gente que doou 1.500, assim, aí, nossa, valeu demais, ó, mas daqui Ai, agora... 15 dias eu vou te pentelhar de novo. É isso, de novo, precisa continuar doando. Não, eu vou, eu vou inclusive, reforçar isso, assim, ah, cria uma, uma estratégia de doar, a gente quer manter o projeto até em julho, quando a gente for divulgar, e a galera que tá ouvindo, ah, você pode doar 1.500, doa 500 reais agora, 600, depois 300. Divide o valor aí que você pode doar para você não largar o projeto, né? Ah, tem gente perguntando aqui, a gente podia dizer quais instituições são ajudadas. Acho que é legal dizer, vocês conseguem lembrar mais ou menos? Vamos falando aqui, a gente vai lembrando, né? É. Ó, o gente... acampamento Che Guevara e Rosa Luxemburgo da FNL, eu sei que são ajudados. A Casa Verde em Planaltina, né? Não, o Jovem não, Expressão. Na verdade... Oi? Família Mestre Dharma. Família Mestre Dharma em Planaltina, né? O Ruas, o Coletivo Cidades... É... Assentamentos da MST, tem o Ozeal Alves 3, 8 de março, é Roseli Nunes. O Centro Pop. Tem. Centro Pop. Centro Pop. Tem o a Entre Nós, o Instituto Entre Nós. A Geama. Geama. A Gema do Paranoá? Ge a Geama. Geama. É a Geama gerência do Gama. de do Gama. do Gama. A Gema do Gama. A Gema do Gama, legal. Então, que é a unidade... Alguém falou aqui do sistema sócio educativo, de um outro assunto, mas então legal saber. hoje Gama é a unidade de atendimento meio aberto, Ela atende adolescentes que cometeram ato infracional lá no Gama, então, então uma galera que está sendo ajudada. CAPS, qual CAPS? Do Itapuã. Ah, legal, CAPS de Itapuã. A gente vai lembrando aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa, que eu sei que a comida do objeto é maravilhosa, é bem gostosa. Esse padrão de qualidade, eu gosto pelo menos, né? Esse padrão de qualidade está sendo respeitado nessas entregas, isso eu quero saber. Ah, Qual é tá... o cardápio? Qual é o cardápio? ó oh, a de hoje, eu, eu tive que parar <risos> meu almoço no meio por causa da live. Eu Deixa eu quero. ver. Arroz, feijão, tomatinho, o que mais? É, carninha moída. A gente tem que ter um cuidado, sabe, Fábio? É... Na escolha dos ingredientes, assim, não, não ser ingrediente, é ingrediente, melhores ingredientes, não isso, mas de ter uma porcentagem de proteína, de fibra, de carboidrato, sabe, de ferro. Ah, não, é uma marmita chique, óbvio, mas é uma marmita bem equilibrada e bem saborosa. É saborosa? É. Eu que não tô produzindo, tô comendo, sou completamente neutro na opinião aí, Eu tô adorando, <risos> comendo todo dia. <risos> ah, você não tá na produção, a Sofia que é, é a... É a da coordenadora da produção. Coordenadora, é. <risos> coordenadora, coordenadora significa cozinheira, né? É eu e o Léo, estamos eu e o Léo na cozinha. Você e o Léo. Uhum. Isso. E, enfim, a gente tá dando conta, eu acho, né? Quer dizer, não tanto quanto poderia, já, já falou sobre isso. Mas varia, a, a, o cardápio varia. Então um dia arroz, feijão, carne moída, tomatinho, no outro dia muda. É, a gente bota leguminhos também, leguminhos assados... Hoje a gente fez uma macarronada. Enfim. Porque também, a gente... assim, a pessoa, às vezes, vai ter uma refeição só no dia e é aquela refeição, então ela tem que ser caprichada, né? Marmita, é, geralmente, é. é mais caprichada, né? Precisa hum. ter um pouco de variedade de nutriente, eu acho, né? E, mas, assim, o cardápio depende, varia muito também de acordo com as doações que a gente recebe. A gente recebeu 100 quilos de mandioca do MST, que vão ser usados nas marmitas. A gente recebeu 100 quilos de tomates orgânicos... Da IBA orgânicos, que também estão sendo usados nas marmitas. Então, assim, é, a gente não só compra esses ingredientes, a gente tem recebido doações e vai utilizando essas doações. E aí é ótimo, porque são ingredientes incríveis, né? De, deliciosos. Uhum. Então, Maravilhosos assim. mesmo. E vocês estão felizes com o projeto? Estão animados? Sim, sim. Então, é, ao mesmo tempo que é muito cansativo, e ao mesmo tempo que a gente acaba lidando com situações muito muito tristes, né, todos os dias. É, acho que pessoalmente é, é muito melhor do que ruim, assim, porque eu estaria louco em casa sem poder fazer nada. Então acho que poder interferir um pouco nessa realidade, é, tenho esse privilégio, né, da gente conseguir ter esse projeto e conseguir doações e conseguir levar adiante a gente poder fazer esse trabalho, é, é assim, é incrível, pessoalmente também, sabe? Porque é muito massa ajudar. Pessoas. Esse é o Léo, gente. O Léo, Léo que é o outro cozinheiro também. <risos> Tudo bom, né? Olha, gente, muito legal. E a parceria com o Centro Pop? Também tem algum tipo de encaminhamento? Vocês encontram alguém numa situação pior? Fala, ah, vai no Centro Pop. Vocês estão fazendo algum tipo de articulação assim ou ainda não? É, faz, né? É, a o a... lugar. O Centro Pop está sendo responsável, inclusive, para ajudar as pessoas em situação de rua. A, a conseguir o auxílio emergencial. É, eles estão fazendo uns mutirões lá, a equipe está fazendo um mutirão para, enfim, indicar o caminho, né? Conseguir documentos, essas coisas. Para a galera da rua conseguir o auxílio. Então, se vocês conhecem alguém que são, está em situação de rua, por favor, indique o centro pop. Ah, legal. Não, é importante porque é uma coisa fixa, lá eles, lá eles conseguem, às vezes, outros auxílios, lá tem lugar para tomar banho, né, tanto para as pessoas em situação de rua em geral, podem buscar que lá tem alguns tipos de auxílio, tem material de higiene pessoal que eles têm disponível. E o GDF disse também, não sei se vocês já encontraram por aí, que estão fazendo uma rota de distribuição de marmita do governo. Estão, estão. Está é, já, já rolando? Em alguns momentos, daí eles passaram um pouco depois da gente, ou da gente até vê eles passando, mas, assim, nem de longe supre com a, com a demanda que, que tem, assim. Não, né? É, tem rolado algumas Não de denúncias graves, né? Não sei se eu posso falar aqui. Posso, né? Pode, claro. Aqui, aqui é que denúncia <risos> com a gente mesmo. Eu algumas denúncias graves é, de que as marmitas distribuídas pelo CDF estão estragadas. Nossa, isso é muito grave, cara. Muito grave. É, a gente recebeu essas denúncias... Eu recebi, na verdade, nem, nem inteira. Eu recebi essas denúncias através do WhatsApp, por, de pessoas que estão em contato frequente com a galera que está em situação de rua. E, bom, não sei que medida o deve vai tomar, porque hum. a gente sabe que é o GDF que produz as marmitas, né? E agora o Correio Brasileiro acabou de denunciar cestas e alimentos, que já estariam abertas e com produtos vencidos. Acabou de sair uma matéria agora. A Perla está dizendo aqui, é que trabalha com a gente lá, é da coordenação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que essa, renúncia, essa denúncia também chegou na Câmara e que a gente vai encaminhar aí para o GDF a denúncia para eles dar esclarecimentos urgentes sobre é. essa denúncia. Então é importante a gente estar conversando sobre isso, como vocês estão acompanhando na rua, até o feedback de quem está em situação de rua. Eu já trabalhei com população em situação de rua quando eu me formei, trabalhei dois anos e é importante colher esse feedback, eu vi a população em situação de rua, trabalhei como assistente social atendendo mesmo na rua, meu primeiro emprego inclusive. E foi uma experiência muito importante na minha formação. Então, acho que colher esse feedback das pessoas de como é que está a comida, de como é que está a alimentação que o GDF está tá abrindo, eu acho que vocês pegarem uma lista de serviços é, que existem para a população em situação de rua no DF hoje, ali na área central, tanto no CAPS, que fica no setor comercial sul, como o centro pop, quanto outros serviços, para vocês orientarem as pessoas: olha, vocês têm que ir lá, lá tem medicação, vocês podem ir no centro pop para fazer isso. Até para vocês subsidiarem melhor dessa orientação, eu acho que seria ah, muito legal. Claro. E uma pessoa que pode ajudar muito a gente de como a gente deve orientar as pessoas é a Natália Elisa, que é assistente social do Centro Pop, que está ajudando já no projeto. Nada. Né? Está lá no grupo. Então ela pode orientar. eu acho que vocês também, que estão na rua, são agentes, né? Assim, de orientar as pessoas sobre o auxílio emergencial, pegar todas as informações ali para poder ajudar alguém a... no aplicativo, ou enfim, ajudar, né? Já que está na rua, já que dar essa orientação para as pessoas também, né? Então, pegar bem, eu acho que é legal. Já estão fazendo muito, mas só complementa... coisas complementares, né? Que a gente pode... Claro, claro, é importante, né? Até porque a gente supri uma necessidade de várias, né? E talvez nem supra tanto, né? Completamente, assim. A gente vai, entrega uma marmita, mas tipo de. Pessoal... <risos> <risos> Tchauzinho. Mas a gente ah, gente, é que legal. É né? Cara? Uhum, é, que não é só isso eu vou distribuir né? materiais de higiene e limpeza para centro pop é, distribuímos absorventes, desodorantes, sabonete hum, bom, à medida que as demandas vão surgindo a gente tenta encaixar e, e ajudar do, do jeito que for possível né? é, nós, nós apresentamos um projeto de lei ano passado que obriga o governo do Distrito Federal a entregar absorventes para as mulheres em situação de rua, né? É um absurdo que isso não aconteça ainda. É uma questão mínima, básica de higiene, de garantia da dignidade. Claro. E não, existe não existem programas ainda que garantam isso. Então é uma, é, são lutas aí que a gente faz no Poder Legislativo, às vezes que são difíceis, demoradas, mas eu acho que também podem ajudar, né? Colaborar para um, um atendimento mais completo. Oh, não pode disfarçar, comendo ou <risos> disfarçando, não. <risos> comendo na live, comendo na live. <risos> a ah, gente queria agradecer você pela dedicação maravilhosa pelo projeto né, que vocês estão aí se dedicando fecharam as portas do objeto praticamente estão colocando toda a força no projeto vocês têm a nossa confiança máxima assim vamos continuar divulgando mesmo e pensando essas formas de ampliação de como é que a gente pode colaborar de como é que a gente pode envolver mais gente também no projeto que manda que manda mensagem. Parabéns demais, Thaís, Lucas, que estão tá na equipe aí, uma das equipes de entrega. Léo e Sofia, que estão aí na, na elaboração da comida, do cardápio. Quem mais, Lucas? A, a Thaísa também, a que está fazendo a parte administrativa da concentração média. de contas. Social, social media. media. Social Media. <risos> é, a Thaísa. É a Thaísa? Thaísa? E ela não tá aí não, a também, Thaísa. vai aparecer? Dá um oi. Ela está aqui hoje. Oh, é ela está aí, oi. É que... Oi, Thaisa. Arrasou, obrigado também, viu? Eu ia, é, a gente hoje veio todo mundo aqui, a gente vai inclusive passar uma foto, foi o primeiro dia que todo mundo se reuniu, porque a gente fez a, os contratos da suspensão de, de, de trabalho, né, da medida provisória. Uhum. E todo mundo veio aí, inclusive acho que é uma coisa legal, assim, da gente que a gente vai falar nas postagens mais para frente, de se engajar um pouco mais, não só né, dentro do projeto, que é a nossa, né, nossa cidade principal mas deixar claro também que a gente é contra assim, o afrouxamento dessas medidas e assim o, a experiência do mundo inteiro mostra que afrouxar elas não é bom é, é nem para a economia, nem no ponto de vista né, econômico e que, é, independente dessas decisões que vier do, do governo, a gente vai continuar fechado, pelo menos até a gente até julho. Se a gente conseguir manter mais tempo fechado, a gente vai conseguir. A gente é, é um assim, que... Acho que faz sentido a gente fazer esse tipo de pressão para os comerciantes, para os empresários. É... Ajudarem, né? Independente de, dos do, do decretos. Independente né? da determinação do GDF, é. né? Sobre isso. É, até porque o, o distanciamento social ainda me parece a única medida possível, né? Sim. É. E tem, não sei se saiu a, aquela medida com o crédito no BRB. A gente fez, mas para o crédito dos microempresários. Uhum. O governador não sancionou praticamente nenhum dos projetos ainda o governo está muito lento no DF aqui para aplicação das medidas sabe especialmente para ajudar os microempresários que garantem hoje no Brasil 80% do, dos empregos né então tô contando com isso aí Cle... Ô, Fábio é isso todos nós todos nós todo mundo tá a gente fez o projeto estamos batalhando para uhum. sair sabe é, para que as pessoas possam ser beneficiar hoje já existe um crédito no BRB com juros mais baixos para os microempresários no DF eles já fizeram para ajudar a manutenção do emprego mas não é como a gente propôs com juros zero né que é o que foi aprovado na Câmara que é esse que a gente está batalhando para ser sancionado também então tem essa outra perspectiva também eu acho que assim nossa prioridade aqui no objeto assim, paralelamente a, a ser viável e manter o projeto durante o um tempo dentro do objeto é não demitir ninguém assim, então é, a gente pode a, todas as estratégias que a gente tem tido é para manter todos o, o, os empregos aqui dentro do objeto, é, inclusive se a gente tiver que é, e além disso estender o o, o isolamento social, né? o máximo de tempo possível para os nossos funcionários e para os nossos clientes. Então acho ah, que legal todo todo mundo ter essa essa noção e tentar assim se arriscar um pouco e ir até onde consegue ir porque a gente né não é justo que as medidas mais as primeiras medidas seja demissões sejam, de sejam corte sejam outras estratégias que a prioridade nossa é isso a gente vai até onde a gente conseguir isso podia ser um exemplo né para muitos microempresários e empresários aqui desse país dessa cidade seguirem né que é preservar o emprego das pessoas o respeito à dignidade o respeito às políticas de distanciamento Gente, vocês arrasam sempre. A localização das pessoas que mantém né, a máquina girando. Assim, Exatamente, é que é quem mais Brasil. sofre, né? Que é quem mais sofre com, com os momentos de crise, né? Porque os bancos já receberam bilhões para fazer créditos a preços mais baratos pelo governo e nem créditos a preços mais baratos estão fazendo. Os grandes bancos brasileiros já receberam recursos do governo federal. Então, assim, a situação é grave e os bilionários parece que aproveitam as crises para faturar Ainda mais, né? Enquanto quem perde mesmo é o povo trabalhador que está ficando desempregado, sendo despejado e tendo que ir para os assentamentos, se ferrando mesmo, né, no meio dessa história. E o projeto Dividir, assim, não sei como é que a gente vai sair disso tudo, é, mas talvez ele continue, né? A gente tá pensando maneiras de agir de outro, em outras frentes, enfim. Estamos ah, pensando nisso, porque a gente conseguiu mobilizar uma rede muito fera, sabe? É, muitas pessoas muito importantes estão, estão fazendo trabalhos incríveis assim e aí seria muito interessante se a gente conseguisse manter essa rede junta para um trabalho futuro uhum. Ah legal a gente Eu acho que é importante pensar nisso aí viu e a gente pode ajudar também pensar nesse projeto depois que a gente também tiver passado esse essa maluquice que a gente está vivendo agora que a gente vai precisar de muita muito esforço depois também para poder organizar a ajuda para as pessoas eu acho que o projeto pode ficar de pé, sim, com certeza. E tem estratégias aí que o Poder Público pode ajudar, via emenda parlamentar, outras dinâmicas aí que a gente pode pensar né? para poder fortalecer o projeto e ele chegar em mais gente, enfim, se institucionalizar mais também. Eu sei que foi algo que surgiu agora, no meio da crise, para ajudar na crise, mas para depois, né? Tem potencial, né? Para muito mais. Até porque a vai gerar outras necessidades, né? Também com certeza então vamos vamos divulgar de novo o nosso o nosso merchan projeto dividir.com.br vamos apoiar lá vai ter a conta corrente para você ajudar e doar quanto você puder então se você puder doar vai durar até julho você pode doar várias vezes não é isso e a gente falou de grandes doadores né que foram pessoas que se organizaram fizeram baquinhas enfim mas qualquer doação é super bem-vinda, assim que às vezes a gente fica olhando as coisas de um, de um jeito muito é, distanciado, é, distante, né? Pensando em números sei lá, tipo quase mil cestas básicas, enfim. É, mas assim a gente se a gente pensa na realidade de uma só família que recebe uma cesta básica, já para aquela família é uma ajuda assim é, fundamental. assim tem muitas famílias que choram assim quando recebem essa família essas cestas. Que assim era a última, última oportunidade que ela tinha de conseguir receber alguma coisa, de, enfim. Então, assim, olha, a gente pode olhar assim, mais é, para uma vida específica, assim, né? Tentar pensar em, em como essa ajuda serve para uma, uma pessoa uma família específica. Então, e às vezes família, no, no concreto, tem, né? Tem, teve gente que doou 10 reais e tipo, isso é lindo. Assim, doou quanto conseguiu, quanto pôde, é super importante. Todo dinheiro é importante, qualquer pequeno. E no concreto, para vocês saberem, ah, eu queria doar uma cesta básica. Uma cesta básica custa mais ou menos ali 46, entre 46 e 50 reais, não é isso? O preço de uma cesta. Tá 45. 45? R$ é, 44,90. O preço de uma cesta básica. Então eu quero doar uma cesta básica no, no concreto. Então vai lá, coloca 50 reais de ajuda, você você está doando uma cesta básica, beneficiando uma família, né? Vai a gente trazer uma cesta básica, sabe é isso. Cada pessoa é importante, não, refe... tanto quem doa quanto quem recebe. Né? Uma refeição, Nossa. a gente tá com uma média de preço dois 2, reais por refeições. 10 é, né? é, reais são três refeições. três refeições que uma pessoa que não tinha que comer, vai comer naquele dia. Então, assim, é qualquer valor, é muito importante. Ah, legal, muito legal. É... E... Pronto, todas as nossas informações, todas as que a gente falou aqui, as fotos sobre das entregas, dos, a, as informações sobre as entidades que a gente está em contato, tudo está no nosso Instagram. @objetoencontrado Objeto é, Encontrado. Informações de como doar também. Não precisa entrar no site, se não quiser. Tem tudo lá, né? Não, beleza. E tem tudo no site também, né? A mesma coisa. Tá tem bem. tudo no site também. Gente, beleza, valeu demais. E. Valeu demais e a gente, vai, a gente vai trocando ideia, divulgando mais aí a nossa iniciativa. É, e a, o esforço de vocês, muito obrigado. Arrasam muito, estão arrasando muito. Vamos continuar divulgando muito o Projeto Dividir. Ah, e a é última que... coisa, para a gente não esquecer, é que as pessoas podem ir no objeto, especialmente entre 11 da manhã e 14 horas, que é a hora que vocês ficam aí, na, na, na elaboração das marmitas do ar, e também material de higiene, né? Ou mandarem a mensagem o Instagram do Objeto, mandar mensagem para vocês para poder deixar aí uma hora que der para as pessoas. O material de limpeza, máscara, esses materiais complementares também, né? Uhum. É meu isso. meu telefone está disponível lá no, na página do Objeto também. para quem quiser combinar um horário certinho, não correr o risco de passar e não ter ninguém, a gente está à disposição, gente. Fábio, muito obrigada pelo apoio. O seu equipe tipo tá sendo demais. Tamo junto. Uh, vamos continuar. <risos> vamos, vamos seguir, vamos seguir. Valeu demais, viu, gente? Valeu, valeu mesmo. Aí, valeu, Lucas. Papo. Abração pra ti, viu? Até mais. Beijo, gente. Ah. Se cuida, viu? Vamos nos falando. Tchau.